Boa tarde, galerinha. E aí? Vamos voltar desse ato de vídeos. Hoje, domingo. Tava em casa agoniado. Porra, se eu não sair, fim de semana, com a moto, fico. Fico uma pilha, fico triste, fico depressivo. Eu tenho que dar uma fugida. Chega quando eu saio, parece. Sabe tá o cachorro quando fica preso na coleira e aí você solta ele sai correndo desesperado aquela adrenalina <risos> porra é gostoso demais velho bicho eu preciso disso não tem jeito É... mas também a não sai à toa A prefeitura inaugurou recentemente a Avenida Gal Costa, O segundo trecho Que emenda lá com o Orlando Gomes Então... Junta útil é agradável, né? Já que a gente quer dar esse rolé Vamos ver como ficou Ora, pois essa nova via ela emenda ou vai emendar com aquele viaduto, não, aquele túnel que vai sair no Lobato que passa justamente aqui embaixo, bem de onde está passando agora. Acho que é a via azul, qual é a vermelha, eu não lembro muito bem quem é quem. Já que tem uns pontos cegos aqui, né? Então... Nada mais justo! Queria parar aqui não, mas tem que parar. Pelo jeito, essa fechou agora há pouco. Puta que pariu! Opa! Nem queria! Vamos zerar aqui o... Marcador. Ah, foda-se! Fiz ele, ele sozinho. Vamos lá rodar essa é pista nova que é um dos motivos do nosso canal para manter de Mostrar a cidade seus caminhos, suas vias Para todo mundo aprender aí tiver ah, como é que eu cheguei em tal lugar Dá um visual nos vídeos quem acompanha os vídeos já perdeu o tempo pra caralho. Mano. É um aprendizado em conjunto, né? Que muitas vezes nem eu sei. Vou me jogando, a gente vai descobrindo. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal tá ali agora. Ah, cadê? Cadê? E essa Globo não mostra? Eu não gosto de trecho aqui, não, mas tem que parar, né? Tem que liberar a via da direita aqui para quem sobe para Mato e a gente para aqui porque vai para a esquerda, Calcosta ou Pirajá, entendeu? É um negócio meio confuso, não tem marcação no chão, não tem nada, enfim, baleado, e quanto tempo será que a gente consegue chegar em Itapuã? Itapuã não. O Gomes termina onde? Não sei. Ih. Filho da puta. Olha, se eu tivesse um carro, seria um Jeep. Sabe daqueles, eles ferrinho ferrinhos na frente. Porque de moto tem que me esquivar, né? Esses caras fazem essas merda aqui em cima da gente, ah, eu com um jipe, <risos> aquele bichinho na frente, ah, né, que eu só vou virar a cara, vixe, vai bater, e aí deixa ele se esbagaçar. Eu vejo que às vezes o cara quer desviar e acaba fazendo um acidente, acaba se machucando, por causa de responsabilidade de, de outro, aí não pode. Pô, eu achei que eles iriam duplicar essa via, velho. Eles têm que duplicar essa via. Vamos ver como é que tá. Engraçado que. É, eu falo baianês, né? Então. então o, o sotaque é forte. A gente tem. esses Essas palavras já viciadas. vamos eu falei agora, vamos ver como é que tá, né? Vamos ver como é que está. Eu tenho um sobrinho que ele mora em feira. Ele deve ter o que? Sei lá. Quatro anos. Aí de manhã eu tava falando com ele Ele, meu tio, como é que você está? Sabe, perfeito, perfeito Como é que você está? Eu, eu estou muito bem, meu sobrinho Eu falei com ele na, na regularidade Ele ainda não tem os vícios De linguagem Bur -bur. Reduz, dois, de ônibus, pombo no chão. E tiraram um gato. Atropelado. Até aqui tudo normal. Também achei que eles dariam uma, uma nova cara para essa região, né? já asfalto todo no ponto essas irregularidades, mas não tem jeito não. Dá para ver que foi obra, obra de entrega mesmo, assim, de ano eleitoral. Mas enfim, vamos ver, né? Não chegou ainda no trecho. Se eu não me engano, isso aqui já é posto, né? Tá, vamos lá. O trecho inaugurado foi cá na frente. Que antes tinha que. No final dessa via subir o São Rafael pra pegar a paralela. Aí você voltava pegava até meio, continuava lá, sentido Lauro de Freitas. Ou entrava na Rolando do Gomes. Let me see. Ah! pelo mozoificado. Estamos entrando no ponto. Os primeiros semáforos. Bom, a partir daqui é trecho novo. Obrigado! Porra, já cheguei e recebendo um sinal verde. Bom sinal, bom sinal. Ah, é disso que eu falei, porra. Aqui, ó, duplicada a via. É o paralelo retorno? Não, direto, Pinto de Aguiar, olá malíssima E o Rolando Gomes, rapaz? Pô, desculpa pessoal, o caminho inteiro falando errado, né, Rolando Gomes Não, é Pinto de Aguiar Ou a Rua dos Motéis lá. Ah, não tá bonito isso? Chiquenhas, porra Ó, ah, subindo ali Vai para a estação E aqui deve ser outra estação, né? Eu passei tão devagar Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô passando no local? Ah, tô passando por baixo da tá paralela, né? Ah, tá, vou estrear Primeiro corte da segunda é meu, rapaz Primeiro é meu Ah, esse trecho é novo, aqui já deve ser É, aqui já é pinto de aguiar Olha, rapaz Semáforo, me ajude aí, vai. É porque você fica parado. Quantos minutos? Dez minutos. Saímos do Lobato e já chegamos na Pinto de Aguiar. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora a gente vai até o final, né? Qual foi aquele prédio? Ele se junta lá no topo. Né? Que viagem. Semáforo desnecessário, velho. Esse tempo todo. Será que pegou um caminho errado? Será? Não, não, não, não, não, não. Sai ali, não, tá certo. Porra, velho. Porra, semáforo tá por fora, velho. Bom e aí, o que, é que vocês acharam do, do novo caminhão? Quer dizer, não fizeram essa emendazinha agora ali, né? Mas o, o importante da obra foi o túnel, que há algum tempo já vinha sendo construído, se eu não me engano desde quando começaram as obras aqui do parque, parque não, do estádio de Ipituaçu. Aparece posto dia de sábado de madrugada a bomba, viu? Aparece gente de, de tudo que é canto. Acordo-me com bastante nostalgia, porque todo mundo veio pra lá. Ah, vou fazer o retorno. Tá, beleza. Ah, tá. Reduz. É o que? 70, não sei. Vou passar a 50 e procurar uma placa de velocidade. Estou quase crendo que isso aqui é 70. A 70 <risos> Aba. Pegas os motel Passar a elevar Olha o radiosinho escroto ó. Câmera ali Cadê o radar? Olha ah, aqui, rapaz, Tá da palmeira Bonito Discreto igual um trem Ninguém pode mais pegar A ah, esquerda Fechou na frente Eu tenho um problema que eu confundo às vezes o sentimento de fome com de pegar a moto e ir embora, sair direto. Isso acontece. Tô em casa com fome, aí ao invés de eu parar e ir para a cozinha e colocar a comida, não, eu estou roupa e saio. Eu não sei se já é o, o cérebro mandando eu sair para comer, que é o que ele faz todo dia no trabalho. Eu não sei, velho. Eu não sei, eu tenho esse problema. Tipo agora, sabe? Eu tô com fome. Eu tava em casa. Quando a minha me apertei, eu fui pra rua. Que viagem. Bom galera, então. É isso aí. A gente finaliza o vídeo. Boa, vamos finalizar. Decente. Vendo o mar. Porra, ligada. E aí chegamos. Temos as horas. É. Um abraço galerinha. Até o próximo vídeozinho. Valeu. Tchau, tchau. Tem corta caminho, viu?